Boa noite, meu nome é Lélia Salles, vamos continuar estudando o método Monkmaier para soprano com o exercício 83. Hoje a gente vai ver não somente o que está no exercício, mas também uma forma de você estudar qualquer exercício técnico, ah, de forma a extrair mais exercícios de um exercício. Para que você possa treinar sua memória, o seu pensamento musical. E isso vai além do que está escrito no exercício, né? E também na hora de ler uma música, né? Sempre o que a gente vai tocar está muito além do que está escrito, né? E tem alguns passos que a gente segue para iniciar nesse pensamento que extrapola a partitura. Tá? Isso vai ajudar vocês a desenvolver não só a técnica, mas também a expressão, né, a compreensão da partitura, da música e desenvolver, como eu disse, o pensamento musical que não está na partitura, obviamente. Né? A gente que transfere para ela toda essa, essa concepção tá então eu vou começar compartilhando a tela e gostaria que vocês prestassem atenção aqui no dedilhado que o ukemaer apresenta nessa versão tá porque o original, a versão original é em alemão, né, eu tô usando a versão em espanhol, tem a versão em português, tem a versão em italiano, tem a versão em francês, né, e aqui nessa versão ah, tá, eu não sei como é que são, são as outras versões, mas o dedilhado que ele tá dando ênfase aqui é esse, né, e eu não gostaria de seguir, não vou seguir esse dedilhado porque não é o convencional, tá certo? A flauta doce, ela tem milhares, milhares não, sim, né? Muitos dedilhados para uma nota só. Depende do modelo da flauta, depende se é uma uh, do, do, do, do modelo, né? Basicamente, se é uma flauta da renascença, se é uma flauta barroca. Qual é o estilo de música que aquela flauta vai tocar, né? Às vezes uma, uma mesma flauta pode ter nuances de, de afinações diferentes e para isso a gente usa dedilhados diferentes, né? Tem flauta que vai usar esse dedilhado aqui, tem flauta que vai pedir um outro dedilhado, né? Mas o convencional, né? o assim, padrão, digamos assim, para flauta barroca é essa que eu marquei, tá? E a gente usa também diferentes dedilhados para mudar o timbre da flauta, né? Além da, da afinação, para fazer dinâmica, né? Para fazer um som mais piano, um outro mais forte, né? A gente usa dedilhados diferentes também, mas via de regra, a gente usa esse dedilhado que eu marquei aqui, que é o que eu vou usar hoje com vocês, tá? A outra coisa importante para prestar atenção, antes de começar, é na armadura de clave, na tonalidade e no compasso. Né? A armadura de clave vai nos informar o tom, né? que está em Ré maior, e a construção desse exercício está todo baseado na escala de Ré maior, porque é o tom que está sendo construído. Né? Então, cada compasso está sendo... Uh, tem a sua forma, digamos, a sua estrutura né, em arpejos. Né? E o que, que é arpejo? É um acorde melódico, digamos assim. E o que, que é um acorde? São três sons ou mais tocados ao mesmo tempo. Né? Aqui o som é tocado um depois do outro. Tá? Então, o que, que ele faz? Aqui, ele vai passeando pelos graus da escala a cada compasso, tá? Então, o que são graus da escala? O primeiro, A primeira nota, né? No caso aqui, Ré maior, Ré, seria o primeiro grau, a segunda nota, o segundo grau, a terceira nota, o terceiro grau e assim por diante, né? Então, ele tá fazendo a escala, né? Uh, começando em cada grau da escala por compasso e fazendo o arpejo, né, desse grau da escala. Isso puxa mais para harmonia, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão a gente perde o foco, né? Mas só para entender um pouco da estrutura, né? Então como é que está aqui? Está ré, mi, Fá, sol e no próximo compasso ele vai inverter o sentido melódico, né? Chegando apenas até o lá. Né, e ele vai voltar a sol porque que, que ele não faz o fa porque ele está preparando para terminar a peça né então harmonicamente tem uma construção própria para dar aquela sensação de final né para dar a finalização né o desfecho da música e aqui no caso do exercício tá e a outra coisa que a gente vai ver é o tempo, né? Aqui, oito vai dizer que a colcheia vale um tempo, né? Então, a pulsação, exatamente como está escrito aqui, fica assim, ó, um tempo para cada nota. Ré, fá, lá, ré, dó, ré, né? O que um compasso seis por oito? É um compasso composto, né? O que significa? A gente tem é, a pulsação, digamos em três. E o tempo em dois. Como assim? Né? O tempo a métrica, né, vai vai ficar com duas pulsações e três tempos para cada pulsação. Conta ta ta cá, vai Né? Por quê? Porque dá mais Leveza na peça, né? Se a gente colocar uma pulsação no Ré e outra nesse Ré aqui, vai ficar mais leve. Mas para estudar, né? A gente vai fazer a seis mesmo, né? Contando seis tempos certinho. Depois, quando tá tudo bem internalizado, tudo bem é, estudado, aí passa para o binário composto, tá? Pra treinar o dedo rápido, né? você não tem que se preocupar com mais nada, né? Só com a questão do desenvolvimento da agilidade mesmo, tá certo? Então, para começar, né? A gente falou dos graus de escala aqui, então eu não preciso nem ler a partitura, em sabendo que eu tô no, na escala de ré maior, que cada compasso é um grau de escala, eu tenho o lá em assim, cima, então eu já posso começar aquecendo com nota longa baseado nesse exercício com os primeiros tempos de cada compasso. Não precisa nem ler a pastura. O esqueleto desse exercício é esse, a escala de Ré maior. né? E depois que você pode até decorar, né, na hora de, de estudar O que, que você vai fazer? Você vai analisar o próximo passo O né? que, que ele está fazendo? Ele vai de Ré a Ré Depois de Mi a Mi De Fá a Fá De Sol a Sol né? E aqui Lá, Lá, Sol Esse Sol vai um pouquinho para cá Porque ele já está preparando para finalizar Depois Ré Ré, ré. Então, a gente sabe que ele está passando pelos graus da escala e oitavas, ré, ré, mi, mi. Então, a gente acrescenta as oitavas como nota longa. É bom que a gente vai aprendendo esse dedo aqui, né, a treinar bem calmamente. vezes, bem tranquilamente. E agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas duas notas intermediárias aqui, que a gente pode uh, tocá-las ligado sem articulação também, bem tranquilo. Essas notas intermediárias, só pra gente ir um pouquinho mais, sabe o que eu vou fazer agora? Dá uma lida, a gente tenta ir de cor mesmo, sabendo que vai parar sempre na oitava, né? Então, andando em terças, né, que são esses intervalos entre uma nota e outra, que eu tenho Ré, Mi Fá, né, Fá, Sol, Lá, Terça, tá bom? Até ir parando na, na oitava. Então, vamos ver se eu consigo decorar aqui. Olha, não é a primeira vez que vai chegar e vai tocar de cor, né, aí dá uma espiadinha na partitura e continua, volta, aí vai, toca em pé, pensando, né, isso vai criar em vocês também uma, uma concentração muito grande, né, vocês vão saber que, às vezes, erra é uma notinha, assim, puxa, não, não, não para, continua e depois olha para a partitura, vê qual ah era aquela nota mesmo, aí vai de cor mesmo e vai treinando devagar e depois põe as outras notas, né? Vamos analisar um pouquinho esse padrão aqui, olha, né? Que é diferente desse padrão aqui, aqui ele está andando em terças, aqui ele faz uma bordadura inferior. Que é um ornamento, tá? Aonde ele coloca uma nota abaixo, né? Consecutivo, ou seja, uma segunda menor, tá? Porque o Dó é, é, é sustenido, né? Com esse movimento inferior, né? Então, bordadura inferior. A bordadura superior seria Ré, Mi, Ré. Bordadura inferior, Ré, Dó sustenido, Ré. Tá bom? Então, ele vai fazer isso com todas, com todos esses últimos três tempos aqui, ó. Ré, dó, ré, mi, ré, mi, fá. Então, vamos estudar só esse pedacinho agora, né? Eu sei que vai sempre começar, ó. Ré, mi, fá, sol, lá, né? Aqui muda um pouquinho, aqui também muda um pouquinho. Então, vamos lá. aqui que eu tô marcando, que, não, que fogem um pouco, não precisa colocar nesse nessa leva de estudo, né? Pode ficar só. Aí. Parou. Aí depois junta uma coisa com a outra até aqui, ó. Vamos fazer isso? Então. estudado vamos prosseguir isso também vai dar a vocês uma densidade sonora maior um sopro mais estável porque porque vocês não vão perder a o sopro né na hora de chegar nessas notas aqui olha porque é comum o fluxo de ar ir diminuindo, né? Por incrível que pareça, principalmente quando chega nessas notas agudas, ficando um, um som assim que parece que vazar, né? E, e também fica desafinado, né? Porque a falta de dois não tem pressão. Então, se você sopra menos, a nota vai descer um pouquinho, vai ficar mais, então, né? vai ficar mais baixa, né? Então, tem que ter esse fluxo do ar contínuo, tá? Então é basicamente isso, o exercício, e agora a gente vai colocar as articulações, né? A articulação a gente vai fazer aqui de duas formas, mas a gente vai começar é, tendo em mente esse, esse desenho aqui, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, certo? E vamos dar uma separadinha nessas duas notas aqui, tá bom? Deixa eu marcar que a gente vai... Dá uma separada nesses aqui. Porque tem várias formas de a gente fazer isso. Tá? Então, vamos começar por essa daqui. Para treinar também a articulação qual? ru ru, Tá? Então, vamos lá. Nesse dó, eu coloquei um tempo. Turururu turu. Tá bom? Então tá vamos lá. Bem audível, né? E o que, que a gente faz? O primeiro tempo tem que ser aquele T audível, tá? E quando a gente faz as articulações, elas têm que soar mesmo, né? A gente, a gente escuta muito Fautista, eu escuto muito Fautista, que tem articulação muito bonita, muito clara, muito expressiva, que a gente sabe exatamente se a pessoa tá fazendo um T, um, um R, um D, uma, uma articulação dupla, né? Então, isso é muito importante de de. Treinar, tá? E para que esses T's fiquem sonoros, principalmente uh, aqui no, no meio, a gente dá um corte com a língua, né? Não dá para vocês verem, né? Mas, uh, por exemplo, tu... E faz um Dzinho mudo, tu... E depois ataca para o T, tu... Então, tu, tu... Então, se eu estou no ru, aqui em cima, parece até meio estranho, né? Tu, ru, ru, ru... Tu, ru... Tu, ru, ru, ru, tu, ru, né? pode exagerar bastante e gravem-se, né, pra vocês verem essas diferenças, né, porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, mas que não aparece, né, que a gente tem que exagerar mais, e quando a gente se grava, embora seja horrível a experiência, né, às vezes de ouvir, é um grande exercício para acelerar a aprendizagem, tá? E é para ajudar a gente a ter uma percepção exata daquilo que a gente pensa que está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem a concepção certa, mas aproximar isso da técnica, ou seja, da ação que você tem que fazer com o corpo para chegar naquele resultado, é completamente diferente daquilo que a gente realmente está fazendo. Certo? Então, a segunda forma de fazer isso... Que é a forma mais uh, correta, né? Seguindo esse compasso, né? Binário composto que a gente vai fazer agora é separando assim, né? Tu, ru, ru, tu. Deixa eu... né? Um t aqui, um t aqui, e o resto, o ru, tururu, tururu, tururu. Ru. Tu, ru, ru. Tu, ru, ru. Então vamos lá. É tá? Estou Fica mais rapidinho, ele dá um, um, um efeito melhor, né? A gente consegue, eu acho, né, ouvir mais e manter sempre a mesma articulação, né? E pra ir acelerando, vocês vão no metrônomo. De 1 um em 1, um, né? Aumentando a velocidade 1 um em 1, um, de 5 em 5, vai no lento, depois vai logo no rápido, no último rápido que vocês tocaram, tá? Pra ir aos pouquinhos mantendo a, a articulação e a sonoridade. Porque quando a gente vai tocar rápido, direto, o que, que acontece? A sonoridade, se ela não tá bem estudada, ela cai, tá? Ela não fica a mesma coisa. Então, percebam que eu não, eu não.. É, interrompi a coluna de ar aqui, ó eu não interrompi a coluna de ar aqui eu só cortei mesmo com a língua, o ar manteve-se o mesmo até eu respirar tá? então é importante não ficar parando para respirar a cada momento né é um instrumento de soco, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar respirando tempo o tempo todo tá então não não tá e também evitar essas essas caidinhas né na nossa Ó. não são só falta bastante na falta pro ar encher a a, a, a falta e e fazer um, tipo, arranhar mesmo a parede da flauta, dar uma sonoridade um pouquinho ruidosa, até muito cheia, muito brilhante. E quem tem uma flauta de madeira vai poder alargar a flauta e vai ter mais é, espaço para a dinâmica, né? Soprar um pouquinho menos, um pouquinho mais, sem desafinar tanto. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Eu espero assim, que vocês estudem mesmo. É, me falem se está dando resultado, se vocês estão vendo alguma diferença. Escrevam uh, no chat uh, os comentários, dúvidas, tá? Que eu leio e respondo. Gostaria de agradecer aos novos inscritos, obrigada àqueles que já estão inscritos e que me acompanham. Semana que vem a gente vai fazer o 84. Eu ainda tô uh, vou, vou postar ainda a canônica, né? Pra gente estudar a síncope, que eu não esqueci e por enquanto é só, gostaria que vocês compartilhassem a quem possa interessar, quem passa por aqui se inscreva, ative o sininho para as notificações e obrigada deixa eu parar aqui de compartilhar a tela e o que eu queria mais mesmo gente, era que vocês é, me mostrassem vocês tocando, né, P peguem algum exercício, eu sei que muita gente fica envergonhado, mas vocês podem me mandar por e-mail, né? O que vocês precisam fazer é só me dizer, ah, eu quero mandar um, um vídeo, eu tocando ou um áudio, você pode, aí eu posso dar uma alguma sugestão, né? Eu já fiz isso, então eu mando o e-mail para vocês, vocês para quem quiser, né? Tem que me dizer aí no comentário. É, vocês vão me mandar e eu vou responder a vocês por e-mail mesmo eu não vou eu não posso é, nada que me mandam aqui no, no canal menos que vocês queiram tá bom muito obrigada e até semana que vem